Nós estamos aqui no lugar ideal para quem deseja engordar. Realmente é impossível ficar aqui em Paris e não engordar. Eu estou no festival de pães, coisa maravilhosa. Tudo quanto é tipo de pão e especialmente aquele que eu mais gosto, que é o símbolo francês, que é a baguete. Você imagina, o francês conseguiu diferenciar duas coisas básicas, que a gente usa todo dia, pão, baguete e água com a PRE. Que a água mais famosa é a mais cara do mundo. Quem consegue diferenciar alguma coisa, consegue um preço melhor, consegue ter uma visibilidade maior, consegue ter sucesso. Então, se você quer ganhar mais, se você quer diferenciar o seu produto, acrescentar valor, faça como os franceses, baguete, um brioche, água terrier. Não dá para ter algo que é igual aos outros. Porque quando tudo é igual e o público não percebe a diferença, onde é que está a diferença? No menor preço. É aquilo que você quer evitar. Você quer valor e não preço. Baguete e perrier. E eu vou para a fila, tá? Um abraço.